Oi, boa tarde, boa tarde. O que posso te ajudar? Eu queria alguma coisa para febre. Uhum. É, posso te fazer umas perguntas para ajudar a escolher melhor o medicamento? Uhum, claro, claro. É para ti mesmo? Não, não. É para o meu filho. Uhum. E que idade ele tem? Ele tem cinco, quase seis.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 E daí dá o medicamento certo que ele precisa para ficar bom. Ai moça, mas eu não posso ficar sem o remédio da febre dele. Uhum, tá. Uh, tem algum... Tu lembra o nome de algum remédio que ele já usou para febre antes? Não, ele usou um quando ele era bem pequenininho, mas realmente eu não lembro. Tá. Eu vou te indicar esse aqui. Tá? É o paracetamol. Uhum. Quantos quilos ele tem? Ele tem 20. Tá. Então tu vai fazer assim. Tu vai dar 20 gotas... A cada tá. seis horas, uhum. se ele tiver febre maior que 38 graus. Tá. Mas mesmo assim, é importante que tu leve ele no pediatra, para o pediatra avaliar, e ver se ele precisa tomar mais algum medicamento para talvez tra tratar essa infecção que uhum. ele não foi bem curar. Tá bom? Tá. Ah, obrigada, viu? Tchau. De nada. Tchau.